YouTube. Brasil. Como é que eu vou fazer um vídeo com tudo? Não sabe fazer um vídeo com Não sabe fazer um vídeo com Não sabe fazer. Chega! Uma vez eu fiz uma espada de terra. Segunda mole. Espada de terra não dá. Daquele abraço grande, Paulo Gomes Valeu a gente já imaginou um cara ser assaltado várias vezes Num pesque-pague Quer ver? Antes de eu chamar a matéria, coloca as imagens pra mim Antes de começar o vídeo, quero avisar você Que se você é de Goiânia, quinta Não sei quantas Não sei quantas Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Fazer o seguinte, hoje é sas. Hoje é sas. tem gente que deixa Pão, pão, de lado maior Toma uma, eu vou tomar uma, macho. marcha! Que bosta, hein? Não vem! Meu pai já voltou e minha mãe não veio! Deve ser verdade o que a Lalinha disse! Se ela não chegar... Amanhã eu vou morrer! Vamos almoçar, Carlinhos! Vou procurar a minha mãe, e não voltarei... até... CORRER! LALINHA! LALINHA! Termine de arrumar suas coisas pra irmos vender, Isabel! Eu não quero! A PAUMI ACHES NÃO DE REMINHA NIFAN o humor. Goiás! Você é o Pelé? Não, não, grumete Eu sou o seu esquema preferido! Como se chama esse que tá tocando? Violão! Cara de pau! Eu podia ter sido um cantor de.. <risos>